além de possibilitar com que essas pessoas pudessem cocriar sua realidade a nível material a todo instante. Ao fazer essas afirmações, você ouvinte desencadeará o poder energético do seu eu maior de forma ilimitada. Afirmações EU SOU Ó oh Presença EU SOU Presença infinita, presença habitável, tua luz é onipenetrante. Tua opulência de substância é onipresente e onipenetrante. Eu sou a presença mestra, dominadora e sempre vitoriosa. Imediatamente encontro a força para enfrentar seja o que for que apareça e prossigo sereno e destemidamente. O Eu Sou é a grande e poderosa presença, Eu Sou, ancorado no coração de cada um dos filhos de Deus, cumprindo o plano perfeito, apesar de toda a resistência da atividade exterior da mente. A presença eu sou é a única inteligência atuando dentro de. Ele. Agora digo o nome da pessoa que deseja. Ajudar. O Eu Sou é a única presença e atividade atuando ali. Agora diga onde. Eu sou a presença em guarda. Eu sou invulnerável a qualquer perturbação repentina. Eu sou a presença que nada pode perturbar. Eu sou governando aqui. A presença eu sou é o poder integral do universo para realizar Toda e qualquer correção. Eu sou protegido invencivelmente contra toda sugestão imperfeita. Amado Cristo, eu vos louvo e aceito a luz da vossa presença, a plena atividade, eu sou. Presença Eu Sou é a força emanante, autossustentada, por meio da qual posso alcançar o domínio completo. Coloco agora em ação, em minha vida, a poderosa presença Eu Sou, para corrigir tudo aquilo que seja inferior.